Esse cartão, pessoal, é um cartão Black do Pão de Açúcar. Ele pontua dois pontos por dólar gasto. Esse pontua 2,2 por dólar gasto. A anuidade do Black é 650. A anuidade desse Black é 720. Esse Black não isenta anuidade. Esse Black isenta anuidade, com 10% de gasto ou 20% de gasto. Já vou explicar para vocês. A validade desses pontos é 24 meses. A validade do Black do Pão de Açúcar é 36 meses. Os adicionais do Pão de Açúcar tem 50%. O Black do, do Uniprime, os adicionais, também tem 50% de desconto. Esse cartão Black do Pão de Açúcar não te dá nenhum acesso à sala VIP do Lounge Key. Esse cartão Black do Uniprime, ele te dá acessos ilimitados à sala VIP do Lounge Key para o titular, os adicionais e três convidados por visita, ilimitadas vezes. Vamos ver aqui quais são os cartões que a gente vai substituir, então, pelo pão de açúcar. Eu deixei a mesa mais ou menos assim, para que vocês vejam dentro desse contexto que eu vou trazer para vocês, essa quantidade de cartões que nós temos que podem ser melhor que o pão de açúcar. No entanto, em hipótese alguma, eu oriento vocês a cancelarem o cartão que eu já expliquei na live de ontem de ontem que o Pão de Açúcar continua sendo um ótimo cartão para você que viaja para fora do Brasil. O spread é zero, dólar comercial e ganha 2 pontos por dólar gasto. Dentro do supermercado, 5 pontos por dólar gasto na versão Platinum. Não tem anuidade. O banco deu isenção para vocês. Né? Eu não pegaria o Black de jeito algum do Pão de Açúcar. Se eu fosse vocês, eu não pediria o Black devido à anuidade que tem. Não vai isentar. E os benefícios praticamente são os mesmos do Platinum em termos de pontos, tá? Só o que muda é que o Black te dá 36 meses de validade, o Platinum 24 e o Gold 12 meses, tá? Tirando isso, praticamente é tudo igual referente a pontos e benefícios. Só aí depois separa o que é Mastercard Black, o que é Platinum e o que é Gold, tá bom? Vamos lá então? Então vamos lá. Bem, nós temos aqui é, tirando esses cartões que são do Pão de Açúcar, que pontua dois pontos por dólar gasto, o Platinum e o Gold 1.5, eu trouxe para vocês uma quantidade de cartões que podem ser melhor que o Pão de Açúcar, usando cada um a sua estratégia. O que nós não temos a partir de agora, é o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, é, se você falar assim, para qualquer especialista como eu, né, que... Qual é o melhor cartão hoje? Logicamente que os cartões supremos hoje são os melhores cartões para milhas do Brasil. E se você falar, fala um cartão que é o melhor cartão para juntar milhas do país. 5 pontos por dólar gasto, 7 pontos por dólar gasto. Tá? Então eu acabei de fazer uma continha e mostrei para vocês o poder dele comprando milhas da Azul, né? Então é muito forte, tem um poder assim fora de si, fora que se você comprar ele no curta aí, ganha mais 3 reais por cada, 3 pontos por cada real gasto. E fora a quantidade de benefícios que esse cartão tem sozinho no único metal, tá? Então é, vamos deixar ele por enquanto de lado e vamos focar naquela quantidade de cartões que todo mundo é possível ter, tá? Então eu deixei aqui os principais que eu acho que para todo mundo não é difícil de conseguir. Tá? Então vamos lá. Esse cartão aqui é o Santander Advantage Mastercard Black. Esse cartão ele pontua até cinco pontos por cada dólar gasto. É um ótimo cartão para quem gosta de juntar pontos da American Airlines, viajar de American Airlines, é, participar do shopping da American Airlines nos Estados Unidos, comprando o cartão, ele passa a ter um, um peso legal aí junto com os, as condições de milhas e pontos referente à American Airlines. Então esse cartão aqui, para quem juntaria, no caso, no dia a dia comprando no shopping, no site da American Airlines, teria um poder de milhas suficiente aqui para fazer viagens muito boas, gostosas e além de ter o acesso quatro acessos ao lounge aqui. Então esse cartão aqui é um cartão que dá para segurar agora nesse momento, tá? American Airlines Black. É, o C6 Bank, como eu já falei na live de ontem, ele passa a ser um cartão muito importante para nossas vidas, porque é um cartão que pontua 2,5 pontos por dólar gasto e a anuidade dele isenta por gastos, investimentos e quem é partners, alta renda, consegue a isenção da anuidade com o partner. Tá? O Advantage consegue a isenção pela central e esse daqui você consegue a isenção por gastos, é, por investimentos ou pelos pelo agente consultoria partners alta renda então esse cara aqui pontua 2.5 os pontos nunca expiram. e você tem aqui como fazer com que os pontos desse cartão se transforme em dinheiro na sua conta cada mil milhas eles estão comprando por 28 reais muito top porque quem não junta milhas não quer viajar pode fazer virar dinheiro e o C6 Bank compra de você por R$28,00, tá? Além disso, você pode isentar a unidade pelas milhas que você ganhou, tá? Então, também um cartão muito poderoso nesse momento por cada dólar gasto, tá? E o bom é que nunca expiram. Imagina você ganhar três, quatro mil reais e ter um cartão desse que gasta dois por mês, deixa lá os pontos acumulando, ele nunca expira mesmo, você nunca vai perder, né? Maravilha! Eu trouxe aqui um cartão do, da cooperativa Uniprime, porque esse cartão ele pontua 2,2 pontos por dólar gasto, só que o spread dele é zero, o dólar é comercial, então imagina você usar o Black do C6 Bank, é isso que eu queria colocar para vocês entenderem, imagina esse mesmo cartão, tá? eu vou comparar com vocês aqui agora, só para vocês terem uma noção do peso, esse cartão aqui é um cartão Black do Pão do do, do de Açúcar, tá?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 O spread dele é 0%, o spread dele é 0%, dólar comercial, dólar comercial. Anuidade 720, anuidade 650. Esse cartão eu não pago anuidade. Esse cartão, se eu usar, eu vou pagar anuidade. Deu para entender? Que esse cartão, ele é melhor que esse. Se você pegar e gastar mil reais, e gastar mil aqui, você pega e divide pelo dólar de 5,21%, 0,2 é maior que 2, então 2,2 contra 2, tá? Então o poder do Uniprime é melhor, tá ok? E você isenta a unidade com gasto. Se o seu limite é 10 mil, 10 mil você gasta 10%, você isenta 50%. Se o seu limite é 10 mil e você gasta 20%, você isenta 100%. Ok? Então o Uniprime também agora é um cartão bom para quem tem para juntar milhas e viagens, acaba sendo um cartão bom para você ter na carteira aí, tá? Outro cartão que eu trago para vocês, é, compararem aí, é esse cartão aqui, ó. Esse cartão é o Santander Unlimited, tá? Esse cartão Santander Unlimited, ele tem a pontuação de 2.6 pontos por dólar gasto. Esse cartão, ele passa a tá estar nas nossas carteiras como um cartão supremo de uso, porque para juntar milhas e benefícios, esses cartões Black Infinity do Santander Limited ele acaba sendo muito vantajoso para quem tem. A cada dólar gasto vale 2,6 pontos contra dois do Pão de Açúcar. Esses cartões Black Infinity você não paga anuidade se você gastar 20 mil ou se você conseguir isentar na Central. Então, de qualquer forma, você isenta anuidade esse cartão por gasto pela Central né ou pela central ou por gastos e você não teria esse custo da anuidade dele que custaria 1269 tá só que o legal desse cartão é que ele te dá oito cartões desculpa ele te dá sete cartões grátis é, adicionais só que todos eles têm acessos ilimitados ao lounge key e ao dragon pass o Visa Infinity. e o mastercard black ilimitado acesso ao lounge key para o titular os sete adicionais e oito convidados por ano por cartão então se eu tenho sete adicionais emitidos, cada um pode levar oito convidados na sala VIP de graça